Ora viva, considerei-vos saudades, essa é a nossa, nossa e a vossa casa, sejam todos bem-vindos. Aqui vamos revelar segredos, vamos revelar a vida de, das nossas figuras públicas. Afinal de contas, como conseguiram atingir o sucesso, o que passaram para atingir o sucesso. Hoje é a nossa estreia como não poderia deixar de ser. Temos aqui o nosso Picho, o nosso amigo, o nosso pai, o nosso irmão. Bebão Cambaio. Bebão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado por me convidarem e estaremos aqui para vos ouvir, né? Ok. Oh, Bebão, aqui simplesmente dizer a verdade. Simplesmente a verdade, nada de mentira. Epá. <risos> Não, dizem, tem uma máxima que eu aprendi no escutismo: que o escuteiro é leal. Então vou prometer nessa entrevista ser leal convosco. Boa. Bebão, vamos começar. Afinal de contas, quem é o Bebão? Quem é o verdadeiro nome do Bebão? Vamos meter o bilhete de identidade na mesa. Hum. Nome, pai... Vitorino Aguiar Saculanda, filho da dona Estrela, de senhor André. 30 anos de idade, bem casado. Uau! Mas esse nome é Bebão? De onde vem esse nome é Bebão? É, bebão. Eu era Bebeluxo. Era Bebeluxo, vivia no Perno do Batuque. E como hoje, é, na altura que eu vivia no batuque, eu já era muito brincalhão, mas eu, eu comecei a perceber isso mais tarde, e era bebê. Antes você vai até crescer, chega aquela fase da adolescência que todo mundo começa a ter voz grossa, está a ver? E a partir de hoje, meu nome é Bebão, <risos> só acrescentei, está a ver? E então virou Bebão. Bebão, desde pequeno já sonhaste em ser humorista? Olha, nunca sonhei porque na minha infância eu gostaria o que eu passei não quero que nenhuma criança de Angola passe, por isso que a minha, eu não posso falar da minha infância que brinquei para caraças, <risos> permita-me que eu possa usar isso, tá bom, tá? brinquei muito, mas hoje eu vejo de lá para cá, que tipo, ia, as pessoas tinham muita pena de mim, por isso quando eu falo da infância, eu deixo de ser um pouquinho consternado, sabe, é, okay. mãe nunca sonhei ser humorista. Estamos no capeta para conversarmos com a família do bebão, bora lá. Sim, sim boa tarde, mãe. Está tudo bem? Está tudo bem. Contigo? Também estou bem, mãe. A mãe tinha um sonho que esperava do bebão a não ser humorista? Não, não, não isso foi uma surpresa para mim. Ah, foi uma surpresa que o bebão é humorista. Foi uma surpresa. Como é que te sente nesse momento? Eu me sinto feliz, graças a Deus. Nós ficamos animados quando recebemos a notícia que tinha alguns amigos, que são os tunesas que seriam, deveriam servir padrinhos. Ele deslocou daqui da província para Luanda e lá deslocou para, para Portugal. Depois nos deu a notícia que já estavam na posse com os muristas e... Nos dê o canal, nós acompanhamos aqui a partir daqui de casa. Eu nasci todo mundo depois de pegar minha mãe. Com cinco anos eu apanho a paralisia. Não é porque paralisia do pé, é todo o corpo, é mão, é pé. Estou é, te falar assim, hoje consigo brincar com isso, porque eu, quando toca nesse assunto eu me emociono. E, é, e com cinco anos eu apanho a paralisia todo mundo do prédio que as pessoas que brincavam comigo sentiam pena porque tipo yeah, você vê as crianças a brincarem no prédio, você está lá na cama estendida então as pessoas que vinham te ver, vinham te ver por pena, certo? Então, lembro que na altura, é, quando eu tive essa paralisia, o único membro que movia me no meu corpo, só era talvez o pescoço e a cabeça mas graças a Deus, hoje eu estou aqui, consigo brincar com isso porque eu tive, eu acho que costumo falar sempre assim, minha mãe é o ar que eu respiro. Falar da minha mãe, falar dos meus pais, meus pais tiveram aquele sacrifício de me manter até hoje ser o bebão. E por isso quando eu falo deles, eu falo da minha mãe, eu falo da minha infância, eu automaticamente me transformo, certo? Eu, às vezes eu não falar disso, mas okay. é necessário né, que nós falamos disso, porque é passado, já passou, e a vida continua. Bebão, tens assim uma lembrança sua? De, de que ainda não era suficiente, que corrias com, com outras crianças. Olha, eu me lembro de quando tinha aproximadamente 3, 3 a 4 anos, eu ainda vi meus pais a casarem né, na altura. Minha mãe e meu pai casaram num domingo. E a com um randelove branco. E a que bolo levamos na carçaria. E, eu aí me lembro, foi, quando eu fui no casamento da minha mãe, ainda me lembro que eu estava bem. No um casamento da minha mãe, me mas de lá pra cá. Essas fontes com a minha mas, nesta casa. Nas altura a casa não estava assim. Nas alturas, a casa não estava assim. E nesta casa, nesta aí, saindo da igreja. Na igreja, para almoçar, estamos sentados aqui quintal. E onde é que está o bebão ali, mãe? E Será tá, que está aqui? O bebão está aqui. Meu lado. <risos> <risos> Esta foto também foi mesmo aqui nas alturas estava lá doendo. Então eu o meu lado na sala, Então, virava toda a foto. estávamos estava aqui nas alturas altura e da minha mãe estava em vida. a não onde eu de casa. Já não. Já não se lembramos. Bem, nós sabemos que o Bebão teve mesmo uma infância muito triste. Yeah. Tal... Mas é necessário que vocês perguntem, eu tenho aqui Sim. para responder. Tal... Com oito aninhos, uh... primeiro, vai, houve muita dificuldade para o Bebão ir à escola. Porque além de ser deficiente, eu tinha problema de assimilação. Todas as pessoas que têm deficiência, têm, têm, nasceram com deficiência, têm sempre problema de assimilação. Não sei, né? As pessoas que vão ver essa reportagem, depois terão de discordar ou concordar comigo. Eu nasci, com, depois de apanhar o problema da paralisia, eu nasci com problema de assimilação. Com oito anos, eu comecei a estudar pré, você tem ter noção. Reprovei na pré. Reprovei na pré não na pré não se reprova, perdão. Fui para a segunda, na segunda reprovei. Então meus pais estavam a pensar, Pô, aqui, que futuro esse rapaz vai ter, se na escola não assimila. Minha mãe me tira da escola normal me coloca num colégio. Eu me lembro que foi na sexta sexta classe, fui para um colégio, e já para um colégio, e naquele colégio que eu estudei, né, um colégio com não novo de publicidade, posso não falar, mas se quiser também posso falar, fui lá, as professoras me chamavam de burro, porque eu não tinha assimilação. As pessoas tinham razão, porque eu não estava preparado e não queria mesmo mais estudar. Ele não considerava o estudo, mas agora, depois de apanhar uma idade madura, já considera a vida do estudo e está a andar normalmente. Depois, uh, pude começar a aprender, fiz uma explicação, começar a aprender a explicação de manhã, de tarde, para a escola. E, graças a Deus, hoje estamos aqui. Brevemente, você é analista político. De... Ainda, uau, uau. Parabéns. Ainda não, tocando na sua infância, com 8 aninhos, uh, o bebão já, já trabalhava, já vendia água. Oh, essa história para... estamos... não sei se você vai Eu não gosto de lembrar dessa cena. É assim, nós nascemos numa família muito pobre. Okay. Até hoje nós somos pobres e tipo, yeah, e aí, meus irmãos vendiam água. Meus irmãos, minha irmã mais velha, mas outro meu irmão que eu sigo, vendiam água e gelo. Aquilo você tinha que acordar 4 da manhã para você vender gelo. Eu via isso dos meus irmãos, mas os meu irmão, meus irmãos vendiam, o meu irmão que eu seguia, ele reclamava daquilo que ele fazia, disse, para me deixar experimentar, fui vender gelo na praça. E quando eu cheguei para vender gelo, não é só eu que vendia gelo, é que todo mundo vendendo gelo, só porque a minha maneira de vender gelo, era diferente, tipo, estou vendendo gelo, mas estou... para 5 horas você não consegue vender, ele animado. Mas eu estava aí sempre bem disposto com ele energia positiva para vender gelo. Então as pessoas queriam comprar sempre bons gelos, que eu vendia gelo. E depois comecei a vender água fresca. Todas as pessoas queriam beber da tua água, todas as pessoas queriam beber do... Porque além de eu dar eu, Hoje ensino assim, nas minhas palestras Eu falo sempre assim Tudo que nós fazemos Independentemente de que seja coisa simples Eu estava falando agora na, na, Eu vi agora na expressão facial Da, da pessoa que nos maquiou Tudo o que ela estava a fazer Ela estava a fazer com amor E é necessário que nós fizemos isso Eu vendi água fresca não me vergonho Vendia gelo, não me vergonho. Automaticamente a gente vendia água fresca e só tínhamos uma alimentação por dia. Uma alimentação, que de falar não, comemos não sei o que, só brincadeira. Nós só tivemos uma, me lembro que só tínhamos uma alimentação. Ficamos na nossa casa, ficamos quase dois meses sem comer. Quem sustentava era a igreja. Os grupos da igreja vinham trazer comida para minha casa comer, eu me lembro dessa fase. E eu metia sempre na minha cabeça, eu dizia assim, um dia isso vai passar. Voltei, parei de vender água fresca, fiquei engraxador. Engraxar sapato, pra, pelo menos para ter só uma nicha. Depois de ser engraxador, tinha um Cota amigo que me gostava bué Tinha carro. Fazer o via. Eu era lotador do carro. Fazia a companhia no Cota, o um Cota lotava o carro. Subia para casa dele e quando chegava no fim do dia, o Cota dava se uma micha, Pelo menos eu levava Japão para casa. Com oito anos, já tinha esses com oito anitos. E aí, então as coisas começaram a fluir. Com dez anos, apanho de novo recaída aí foi já o descalabro e aí vamos já depois meu pai não aguentou aquela pressão foge da minha mãe não, não digo não fugir meu pai se embebedava para não ver a realidade porque imagina tô primeiro, eu tenho um irmão de 38 anos sofre de síndrome de Down avançada. E um pai, um casal, vê que o primeiro filho mais velho que podia te ajudar, sofreu de síndrome de tidão, e tem mais outro filho aleijado, eu posso dizer, hoje posso brincar com isso assim. Então aquilo para um pai, hoje eu não critico meu pai, eu falava, meu pai é um herói, certo? Meu pai, a única coisa que ele podia fazer era o quê? Era se refugiar na bebida. Naquele momento todos os pais faziam isso, quando tinham esse problema. Era se refugiar na bebida, porque meu pai não, não queria encarar a realidade, estás sabe, a perceber? E yeah, aí então isso mexeu muito conosco, mexeu muito mas, muito, mas muito conosco, porque partindo da ideia que ele é um pai vendo o filho naquela situação, ele queria que os filhos brincassem, jogassem sem bola, mas o pai estava limitado. bem-bom e nessa época, nessa, nessa, Bebão era o único deficiente da turma, nem por isso Olha, eu fui o único deficiente da turma, fui o único burro da turma, Olha, eu já sofri bem de bullying. Isso quando as pessoas falam, ah, estou sofrendo bullying porque é gordo, isso, isso, isso é mania, você não sabe o que é ser bullying. E, e, e é difícil você entrar numa turma que a professora tem os preferidos, se o teu pai não tiver nome, se o teu pai não tiver nome, você na turma não é nada, então você tinha que fazer, eu, tinha que, eu tinha que fazer uma coisa na escola que tinha que chamar atenção. Eu entrava na escola, eu me lembro como se fosse hoje, as professoras tinham pena de mim, me batiam, não para me educar, me batiam para te fatigar. E, mas graças a Deus suportei aquela cena, reprovei, caí, reprovei mais no colégio. Mas chegou uma fase da minha vida que eu disse, ah, tá na hora de eu começar a mostrar no meu colégio, verdadeiramente quem sou eu. E este bullying que já sofreu? Já me chamaram aleijado, já te chamaram filho de pobre, porque naquela altura... Os que estudavam no colégio são os pais que tinham dinheiro, certo? Tô pai não é nada, você sabe que imaginaste, tipo, você na escola, todo mundo tá a tem para tênis, você, tipo, você, meu irmão, eu e meu irmão se trocavam lá quase sapato, ok? Mas minha mãe naquela altura já tinha um pouquinho de possibilidade de nos pôr na escola, minha mãe nunca deixou lhes faltar nada. Independentemente do sacrifício que nós fazemos, minha mãe sempre nos primou na entrega a Deus totalmente. Minha mãe é muito crente e eu hoje, eu tô seguindo o caminho dela. Minha mãe disse, nós vamos sempre dobrar, perdão, um joelho para as pessoas que acreditam em nós. Então, hoje, nós fazemos isso, nós fazemos isso, é... eu não consigo falar esse tipo de bullying na escola porque é muita coisa, certo? Mas hoje eu procuro dizer sempre assim, sofri bullying, sofri, dos bullying mais difíceis da vida. Já, eu uma vez fui para o quarto de banho do colégio, os colegas pegaram algo e meteram na minha pasta para me chamar gato Yeah, mas, como as pessoas acreditavam, acreditavam em mim, chamaram de nome tipo de ladrão, não sei o que, eu disse: eu tenho que fazer uma coisa, que tem que chamar atenção na escola, tenho que fazer alguma coisa. Eu saía do meu e tinha que fazer uma coisa. Yeah. Então, quando eu fui para, para o escutismo, aí a minha vida começou a mudar. Por quê? Porque no escutismo eu não sabia ler, eu aprendi a ler escrever no escutismo. Escultismo para minha escola de vida, eu estou lá no Escultismo, agora vou fazer 19 anos nesse movimento escultista. Tudo que eu sou hoje como pessoa, me essa autoestima, é graças ao escultismo. E, meu irmão, uh, já, já teve um, um dia de depressão? Depressão? Sim. Já! até quero falar uma coisa que eu nunca falei em todas as câmeras, já chegou quando eu queria se matar. Eu já chegou ao nível de querer se matar. Eu nunca falei isso uma televisão, nunca falei isso uma rádio. Você não sabe que é tipo te fatigar na tua casa, você, tá, você sofre bullying na escola, sofre bullying na tua família, sofre bullying dentro da tua própria casa, então você vê, você sofre bullying, a família, olha, nós já chegamos ao ponto de comer banana, mamal, fervido. O estou sofrimento onde se ah, pelo menos se matar, isso não vai resolver o um meu problema já pensei até em se porque Hoje às vezes quando falam isso aí se matou por causa de não sei o que é depressão Você não sabe quem viveu uma depressão você não, você não tem noção Vivem Para vocês verem isso eu só têm aquela coragem de falar Não, estou deprimida, não estás deprimida meu irmão Você está tá, você é frescura E hoje eu procuro sempre uh, Nas minhas palestras falar, falar disso Porque eu acho que É com esses nossos saberes Nosso sacrifício que a gente consegue Passar esse testemunho Certo. E já, já ouvi um dia que viu a sua mãe lamentar por isto? Olha, assim, todas as mães... Eu já vi minha mãe lamentar. Okay. Até hoje eu sou grandinho e vejo a minha mãe lamentar. Mas hoje eu acho que... Ela tem todo o motivo do mundo. tipo Ela não pediu para Deus para ter um filho aleijado, certo? certo. Não pediu para Deus para ter um filho deficiente, para ter uma família destruturada. Ela não pediu, acho que não pediu para isso. Nenhuma mãe pede isso. E nenhuma mãe, mãe pede. Mas eu acho que hoje cresci, hoje consigo encarar tudo na piada. Hoje consigo encarar tudo na piada. Na boa, acho que não. É? E hoje também já se considera assim um jovem sucedido? É assim, sucedido em que sentido? Bem, é, sucedido... Uh... Vamos lá, no mundo de, de, de humor. Não me diria, é assim, o humor é uma coisa muito simples, as pessoas, as pessoas lá em casa às vezes devem começar a perceber. Eu hoje trabalho 90% no meu caráter, 90, 99% no meu caráter, 1% no talento. Porque eu não, hoje me sinto bebão maduro, hoje eu estou maduro, hoje eu consigo encarar as coisas como pessoa adulta. Eu gosto, hoje consigo encarar as coisas como pessoa aqui antes de agir consegue refletir certo hoje eu não consigo não consigo te responder a essa tua pergunta nesse sentido porque é, porque aí tá tava tá, lá não, já está bem sucedido não está bem sucedido tudo que eu sou hoje agradeço as orações das pessoas certo Ainda não comecei a fazer dinheiro numa hora mas esse ano eu vou começar a fazer dinheiro no humor. esse ano eu vou começar a fazer dinheiro no aqui toda sorte meu tempo que merece. Bebão, é, quais, quais são as dificuldades que já, já, já, já, já, já te atingiram antes de te atingir, atingir o sucesso? Te eu tenho um amigo de infância o, que Deus o tem, o pelágio. Okay. É, nós fomos aí jogar bola. Eu já era aleijado, né? E ele, eu quase, praticamente fomos assistir jogo da, às 14. E como ele era moreno, eu também era moreno. Eu gostava de andar os dois morenos. 17, fiquei com ele todo dia todo, 18 horas, tinha uma confusão no bairro. Ouvi o tiotero. Ele me olhou, disse: Bebão, eu apanhei. Eu não me lembrava, ele apanhou um tiro da barriga, morreu minha frente. Até hoje, tipo, eu falo numa brada, Yânida, é assim a vida. Ele foi-se, desde aquela data eu gostaria, que tipo, eu disse: eu ah, nunca vou ter mais amigo. Meu amigo já morreu, eu acho que isso foi uma das coisas que.